Marimari mari, tom tom tom tom tá na boca do buraco em terra sem ar tá na boca do buraco em terra sem ar na boca do buraco em terra sem ar na boca do buraco em terra sem ar marimari Então, nós estamos aqui hoje na idade fazendo um passeio nesse dia lindo de domingo, né? É uma praia maravilhosa e queremos incluir que é um direito né, de todos os cidadãos brasileiros, né? A praia é do... A praia está Ajustar uma praia maravilhosa, né, Que foi ocupada ilegalmente. É, por. Que tem uma. Construção até. exótica, né? Hum, parece que os rastros levam a família Marinho. Essa ocupação é uma ocupação emblemática, é uma primeira ocupação, é um primeiro movimento de uso do espaço público, né? Eu acho que ele está é, ligado aos demais movimentos de espaço público que existem no Brasil.